Olha isso Cai o FPS, mano Nossa, vai tudo, velho E aí, galera? Beleza? De nada tá com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui, galera E é seguinte Me siga no Instagram Tá aí na descrição, beleza? Se você, quiser, tiver, você que quiser estar mais próximo de mim Instagram, é muito importante que você siga lá, beleza? Bom, seguinte, estamos aqui com Goku, certo? E é um dos mods é, mais legais que já foi feito aqui pro GTA V E hoje, galera, a gente vai tentar uma façanha, mano Gerar um tsunami no GTA V Vamos tentar, Vou, tô dizendo que, que vai acontecer, vamos tentar Gerar um tsunami No GTA V Jogando uma Genkidama No mar, mano Esse mod aqui Aí o cara vai falar assim Pô, mas como assim Genkidama? Aquela que não conhece, né? Eita, caramba! <risos> Pera aí Cadê o Kamehameha? É aqui, é aqui acho que é aqui, galera Vai Kamehameha Pera Nossa, é muito alto, irmão Você não tem noção, velho Pera aí Tem que segurar Vai no bombeiro Que louco, mano. E temos aqui, galera, também a famosa Genkidama. Ó. Ó. Ó. Tá formando a, a menina. Ó. Vai dar ali no meio. Chablau. Ó. Mano, o FS até caiu, mano Você vê que ele vai fazendo um rastro lá, a bola, ó, ó, ó, ela indo Cara... Então a gente vai tentar Ó, ainda tá o som Do poder Vamos lá, primeiro com o Goku Super Saiyajin Não, Goku normal Normalmente ele sempre mandava Jake Jankedama Porque ele tava muito lascado, né Então ele nunca tava transformado, né, mano Se eu não me engano, contra o... É, contra o... A primeira vez foi contra o... Vegeta, Vegeta, não, pô. Freeza, freeza. Ó, tamo lá. Tamo concentrado aqui, ó. É que a câmera tá muito perto, não dá pra ver, mas tá olhando ali, ó. Em cima, u, u, a bola não dá pra ver direito, né? Ela se formando. Vamos lá, vou ficar um pouquinho mais alto aqui, ó. O Goku, maluco. Vamos lá. Vai. Olha ó lá, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Tá na água. Ih, rapaz, sumiu. Pera aí. Vou jogar mais perto. Vamos lá, vamos jogar mais perto aqui. Vai. Entrou d'água. Ih, rapaz, sumiu. Vamos olhar pra lá. Ih, tá explodindo ali, mano. Que loucura. Meu amigo... Bom, nada, né, velho? Nada, nada, nada, nada Nem as ondinhas ali, ó Se formando Tá Vamos transformar agora, galera Pra gente não demorar muito Aí, Super Saiyajin 1 Vai Vai, Goku Ó, abriu o braço todo Você viu que tem uma formação, mano Você tem que segurar, porque senão ele manda pequenininha tablau Muito louca essa bola, mano. Vai. Meu Deus. Pô, eu não pode ficar longe do mar, mano. Parece que quando tá chegando na. Abre o braço. Abre mais, abre mais, abre mais. Aí. Vai. Nossa. Entrou. Hum. É que depois eu mostro pra vocês quando no chão, ele... Quando você taca no chão, ele faz ele vai quebrando o chão. Muito louco, velho. Muito louco mesmo. Nada, nenhum... Nenhum... Movimento no mar. Beleza, bora. Vamos pegar... Super Saiyajin 2, né? e caramba, que isso? Não, eu fui pro Tá, esse aqui é o Super Saiyajin 2. Não vamos demorar, vamos demorar. Não vamos demorar. Olha que vontade de tacar nesse avião. Eu vou tacar lá. Não, não, não, não. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oh, Ó, começou a explodir, hein? Já viu explosão. Nossa, matou um bichinho ali, velho. Pegou um ganso. Ganso não, sei lá como é que chama esses bichos que ficam voando no mar. Carça. Sei lá. Bom. Aparentemente... Tá, vamos ficar mais forte. Vamos ficar mais forte. Aê. Força de três. 3. Cara, esse cabelo é muito louco do Goku. Quando ele teve essa transformação aí, mano... Nossa, velho. Eu fiquei pirado, velho. Eu gostava muito, velho, de Dragon Ball. Eu gosto muito de Dragon Ball. É porque você não... Ficou assistindo tudo... Você deixa de gostar. Eu gosto muito de Dragon Ball. E são os animes mais, mais legais. O, pra mim é o Dragon Ball e o... E o, e o, e o Hakusho, pra mim... Que... Eu gosto tanto de Yu Hakusho, cara, que você não tem noção, cara. Mano, é bizarro Yu Hakusho, velho. Vai. Ah, anime de véi, né, mano? Vai. Anime de véi, se vocês não sabem, o Yu Hakusho é antigo. Dragon Ball também. Naruto eu nunca assisti, nunca teve vontade de assistir. Muita gente fala bem, né? Gosta bastante. Mas os meus favoritos é Yu Hakusho, Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, que é aquela choradeira danada, o rio Shirufranuzói pra ficar mais forte. Bagulho doido. Os caras não podem usar o mesmo golpe, senão. Eu vou pular essa, vou pular essa aqui. Vou pular essa daqui e vou pra essa daqui, ó. Bom, galera, ó, eu coloquei o tempo de chuva aqui porque eu percebi. Ó, vocês podem olhar aqui o mar, ó, tá vendo? Ele tá parado. Normalmente quando tá chovendo o mar fica mais agitado E eu esqueci, velho, que eu instalei um mod aqui dentro do jogo É, pra gravar uma casa no meio do mar E aí eu instalei um mod que o cara criou, né, para essa mansão no meio do mar ele, ele deixa a água rente, ela não faz onda, né É, vou ver se eu tiro ele Vou tentar aqui com esse Goku Tá é muito louco, né, o brilho do Goku aqui, ó, no, no, nesse tempo. Olha aí, escuro, mano, a, a bolota azul. Nossa, escuro fica bem mais top, mano. Ó. Pegar a próxima aqui. Aí, vai. Ó, pegando no chão. Nossa, mano, na parte mais rasinha, bem mais louco, parceiro. Mas pode ver, ó, que, a, que as ondas, ó, ela tá aí, ó, tá vendo, ó? Ó, ela normalmente era pra estar tá chegando aqui, ó. Ó, galera, agora está com ondas. Concertei, hein? Vamos testar aqui. Deixei meio chuvoso assim. Será que não tá tão escuro mais, né? Pra ficar a bola ali, né, mano? Nossa, velho. Vai. Nossa, engoliu, velho. Meu Deus, a câmera tá meio... Oh, mas com chuva a onda fica... Acho que fica maior, né? Vai. Eu escurecer mais, mano. Fica, fica bem azulzão, mano. Peraí, peraí. Deixa ele jogar. Nossa, tá jogando tanta Jinkedama aqui. Oh, engoliu. Deixa eu tá mais escuro. Tá mais escuro para aparecer bem aqui o o globo. Não, não é aqui, é aqui, ó. Parou, deixa eu ver. Ah. Enfim. Ó, mas essas ondas tão tão grande, velho. Olha isso. Nossa, mas tá muito grande. Caraca, será que... Será, véi? Não, não, não. Eu vou, de... eu vou deixar escuro, hein, galera. Vou deixar escuro. Aí, ó. Com chuva. Tamo... Olha isso, velho. Que louco. A bola, mano. Azul ali, ó. Pô, mas as ondas cresceram, hein. Olha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Goleu. Mano, essas ondas são grandes, velho. Cadê é a cidade? Nossa, agora é com esse tempo assim? Vamos voar. Ih, rapaz! Olha aí! Caraca, moleque! Alagou tudo, parceiro. Olha aí onde tá chegando a água. Mano! Cadê a roda gigante? Cadê a roda gigante? Roda gigante, roda gigante. Aqui, olha a roda gigante aí, velho. Caraca, moleque. Será que foi a Genkidama, galera, que causou um tsunami, mano? Caraca, parceiro. Olha aí. Ai, bati a cara. Mano, mano, mano. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Caraca. Percebi que as ondas estavam maiores. Agora ajuda as pessoas aí, Goku. Olha isso, parceiro. Nossa, mano. Bom, galera. Eu queria que vocês comentassem aí. Foi a Tsunami. Oh. Foi a Dama. Ou não foi que causou esse tsunami? Comenta aí, tá? É, tá com o Goku aí. Goku que eu não... Sinceramente, eu não sei qual é essa transformação. Se é a Deus... E que a God é aquela... A God é Deus, né, mano? Que é aquela azul, né? Mas sinceramente, eu não sei, cara. Qual que é essa transformação aqui? Mas, ó. Bem legal, né, mano? Deixa eu numa, numa parte aqui que tá... Que não tá com água. Pô, a água não chega aqui, não, ó. chega aqui, não. Você chega... Não foi tão grande não, ó Se liga Olha isso, velho. Caraca, vai estourando tudo, parceiro Olha isso Nossa, mano Será que, caraca, ó Tem carro pra cacete aqui, hein Só falta a crachar o jogo Será, galera, que essa explosão Causou tsunami? Ó Olha isso Cai o FPS, mano. Nossa, vai tudo, velho. Olha isso, parceiro. Você acha que causou o tsunami ou não? Olha isso, mano. Um rastro que deixa dos carros, velho. Você é louco, tio. Aí, Gokuzão. Vamos voltar aqui ao normal. Muito louco, né, velho? Essa transformação. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Gostaria que vocês comentassem aí embaixo. É isso. Me segue no Instagram. Tamo junto. Valeu. E fui. Que dama é bolada, parceiro.